As vantagens de matricular Marquinhos na escola comum, porque é uma coisa muito boa para os nossos filhos e para os pais também. Na escola o aluno é chamado pelo nome, é querido, é amado pelos seus professores, tem professoras excelentes. Eu indico, porque estou vendo resultados no meu filho, que chega em casa muito feliz. Aqui Marquinhos vai se sentir mais valorizado por estar em contato com seus colegas sem deficiência que fazem com que ele fique mais motivado para estudar. Marquinhos será alguém no futuro se não se sentir diferente das outras crianças. É importante que os pais acreditem na escola, acreditem no potencial de Marquinhos e acreditem na inclusão, porque é válido depositar confiança em professores que estão dispostos, realmente, a ouvir e atender cada caso com atenção. Questão 3. Robson tem